Uh, boa tarde para todas as pessoas aí que estão acompanhando a gente. Uh, hoje é dia 5 de julho de 2022, né? E eu vou entrevistar o Pet Indígena, que fez o projeto Fala para o Parente, a Covid-19 chegou em de nós. Então, eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, é, do jeito que vocês acharem melhor, então, o nome, qual povo vocês são, o que curso vocês estão fazendo, enfim, como vocês preferirem, tá bom? Tá, ok. Me chamo Keila, Keila Felicia Parrá. Gosto de colocar nas redes sociais meu nome como Keila Palicu, porque eu sou do povo palico alco Enem. Sou é, acadêmica do curso da licenciatura intercultural indígena e integrante do grupo PET indígena é, do curso. E também fiz parte do, desse trabalho, do, do processo, para sair o livro né, do Fala Parente e dos outros é, projetos que a gente vai falar mais adiante. Eu me chamo Hilda, né? Hilda Silva Pastana, sou do povo Galibi Manor né? Também sou integrante do Grupo sou acadêmica do curso de Licenciatura Cultural, né? Indígena. E eu também fiz parte do Fala Parente desse livro, né? O vídeo chegou entre nós. Então, é isso. Olá, eu me chamo Diogo, Diogo Monteiro dos Santos eu sou do povo Caripuna, né, eu também faço parte do grupo PET, e eu também sou acadêmico do curso de licenciatura intercultural indígena daqui da Unifac, eu participei, né, desse processo de, de, da produção do livro, né, criação, criação não, é, é entrevista, né, para conseguir o conteúdo do livro, né, para saber a dificuldade do povo, né, como foi que aconteceu esse processo, a adaptação, né, que eles tiveram que ter de, de imediato, né, com, com tudo isso que aconteceu com todos nós. Então eu também participei desse, desse processo de produção do, do livro. É, eu sou Elisandra, tá? Eu sou professora da Licenciatura em Indígena e tutora do grupo Pet Indígena, tá? Porque só de acessório os meninos vão falar. E eu sou também integrante do grupo, tutora. E, mas quem faz o trabalho são eles. <risos> Certinho, obrigada. Então, vamos começar aí com, com a primeira pergunta. Eu queria só que vocês falassem um pouquinho, então, uh, como que funcionou esse projeto, assim, como surgiu a ideia, né? Que eu estava lendo que, fala aparente, já, já era um projeto que já existia. E aí, meio que teve o... Ah, a Covid chegou entre nós. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a, a ideia do, do livro em si. Como ela surgiu e como foram esses primeiros passos que vocês deram? Tá, eu vou começar porque o, o, o Diogo também. entrou depois no nosso grupo. A Hilda também estava com a gente desde o começo também. E quando eu entrei, no, é, eu passei para a classificação do curso em 2019. Aí, é, eu, foi o primeiro fala pra gente que eu tive com uma parente lá do Esqueci, né? do, Pará. do Pará, que é a Tuira, a Tuira Caiapó. Então, foi a primeira é, palestra dela que eu tive do projeto. Que, claro, estava só os alunos também, todo mundo lá. Foi, foi uma experiência de trocas assim, com ela, dos conhecimentos que ela tem, para ela poder compartilhar com a gente. E eu, eu tinha, eu, no começo eu gostei muito, assim, achei tão interessante, né? Aí, como a gente é, foi se inscrevendo depois no edital para poder selecionar os bolsistas, e eu me inscrevi também. E depois desse projeto, como ele já estava muito tempo antes, já tinha outros, é, outras é, falas com os outros parentes que não estão daqui, mas aí a gente estava meio que, tá, a gente vai fazer esse, esse trabalho também com o grupo PET, né? Para o grupo PET ir trabalhando com o Fala Parente para tentar é, fazer uma ponte de conversar com os parentes, tanto de, de, dos, outros, é, dos outros estados ou daqui mesmo. E, e a gente estava... No PET a gente fez muitas atividades depois que a gente foi aprendendo, né? Como a gente... É, é novo, é, a gente não conhece como é a, comunidade, é a comunidade acadêmica. E lembro que eu tive muita dificuldade, mas que eu fui, fui é, me adaptando e fui aprendendo aos poucos é, é, fazer os trabalhos, é, resumos, apresentações em eventos e tal. E a gente fez o primeiro simpósio do PET Indígena é, em julho, na nossa... é, não em fevereiro. Então. Aí Tá. Depois que terminou, a gente estava planejando né, várias atividades para poder fazer é, Tanto pesquisas aqui no IAPOC, é, no município de IAPOC Porque tem os povos de Galibim no Calimã, Caricuna e os Palicô, né? Então, tava, o grupo não é só feito por mim Tem os outros também, que um dos povos que eu mencionei E tá, é, já em 2020, né? A gente estava planejando a agenda, a nossa agenda do PET, é, tanto para selecionar também os novos integrantes do grupo PET indígena. E aí que... Oi? Pode ficar. Aí, tá... A gente, até uma época a gente já estava ouvindo também, tanto da doença, né? Do covid gente é uma doença que a gente desconhecia também. Lembro até que eu estava no momento de uma sala, a gente estava comentando um pouquinho disso, né? Porque tem alguns que não sabiam, aí todo mundo falava, será que vai chegar? Nossa, está tá lá perto, não sei, é, é, do outro lado, né? Da fronteira da Guiana, né? Lá, mais longe ainda. E foi tão de repente, assim, que a gente... No começo, não acreditava se ia chegar ou não até aqui. E tá foi tão rápido, eu acho que... quando Eu só me lembro do momento que a gente estava na sala, todo mundo já, é, com a nossa tutora, né, na nossa sala, que é, que é no laboratório do curso, né com a mesa grande, e a gente estava todos reunidos lá, conversando, porque chegou um momento que... A é, gente já, já ouvia outros casos da... Covid, tanto em Macapá e em outras é, cidades também. E aí a nossa tutora falou, é, a gente tem que, ela falou que, para o nosso bem, a gente tem que voltar para a aldeia. E, assim, a gente, a gente ficou, assim, impactado mesmo. Nem eu, assim, estava acreditando que estava acontecendo, o que ia acontecer depois disso. Aí, sim, a gente... Tá, a gente até tentou fazer é, é, planejamento para a gente poder continuar as atividades, né? no caso que seria a internet, mas mesmo assim a gente já estava é, prevendo que não ia dar certo, porque a internet da aldeia é muito ruim, muito lento, na verdade. E quando tem internet é só numa escola, e na escola toda a comunidade vai lá para poder conversar com seus parentes, com contatos fora da cidade. E é muito pesado, assim, quando está todo mundo... A gente não consegue nem abrir uma sala, assim, é, virtualmente, para poder conversar. Trava muito, aí fica... É, a pessoa fica com aquela voz de, de robô, assim, depois trava. E é tudo uma bagunça, assim. E, então... Aí a gente ia conversando com a nossa tutora né? Ela já estava... É, já foi também sair para a casa do, dos pais dela, foi lá também encontrar com a família dela. E aí a gente foi tentando, eu, eu tenho tra, é, trabalhos e eventos que a gente tinha que é, apresentar que são obrigatórios, como o do Norte de Pet, hum? Enapet. Hum. E teve um momento que eu perdi esses trabalhos porque eu não conseguia é, nem entrar, nem entrar nos, na sala dos eventos. Ah, a gente nem estava planejando fazer esses relatos do, dos livros, né? Foi assim, tão de repente que. Aí a nossa professora falou: bora fazer é, um trabalho só do PET mesmo. Nem era para ser. É, nem era pensado para poder fazer com as outras pessoas que nem sejam do grupo, né? Então. Tá, eu fui a primeira a fazer um relato. Ela falou para a gente fazer um relato contando o que estava que acontecendo na nossa aldeia, né? para a gente poder compartilhar com outras pessoas e, e dizer o que estava que acontecendo, como é que essa pessoa estava se sentindo com essa, essa doença, né? que era desconhecida até. Então, porque muitos indígenas não estavam é, acreditando que essa doença é, era tão, assim, é, como é que eles falam, assim, maldosa, muito grave, não sei o quê. E aí ela falou que seria bom a gente poder relatar esses momentos que a gente está vivendo, né? Como é que a gente chegou na aldeia, porque teve um momento que a gente tinha, teve muito é, digo assim é, muito aperto para poder voltar para a aldeia, porque os caciques eles já tinham tomado aquelas medidas de poder fechar a aldeia, de ninguém poder sair de lá e voltar e eu estava aqui na cidade, né? E como a nossa cultura orientou a gente a poder voltar, porque era a única forma que a gente tinha que fazer, porque depois de, de, de parar as aulas, a gente não sabia o que mais iria acontecer ou se tinha data prevista para as atividades dele retornar e como seriam se ela retornasse, né? Então, eu fui a primeira a escrever o meu relato. Cheguei na minha aldeia. Estava tudo tranquilo no momento, né? Não tinha não tinha chegado ainda nas aldeias. Então, eu fui escrevendo como é que tava lá, porque como tava sendo para mim fazer as atividades assim remotas, porque a nossa energia não era 24 horas. Então, eu fui escrevendo e falando que os pessoal ainda estão, tipo, meio, assim, na dúvida, apreensivos, assim, com essa certa doença, porque como não tinha nenhuma vacina, né? A gente na certa falava se pegar essa doença morre na hora era um comentário que estava na, nas aldeias né então a gente eu fui relatando isso contando é, que eu estava sentindo falta né das atividades presenciais dos meus colegas de poder a gente estar tá junto conversando debatendo uma ideia é, saindo com a, a nossa tutora para ver é, várias coisas que a gente precisaria para o nosso currículo né tanto acadêmico e eu fui fazendo isso, aí quando é, os outros, meus colegas também fizeram, quando eu fui ver, lá na minha aldeia mesmo, os pessoal começaram a, a falar, nossa, Keila eu vi o teu relato, é muito bom, eu gostei, eu quero também poder falar, Foi isso que eu vi. Então, aí, isso é tão isso natural, assim, porque eu não, eu não cheguei na pessoa querendo entrevistar ela, sabe? Ela mesmo, tipo, que, queria falar do que, que eu estava sentindo, porque a, a angústia que eu estava, assim, vivendo, a dúvida, né? Eles estavam também tendo essa dúvida. E aí... Tá, aí eu conversei com a nossa tutora ela falou que poderia, sim, coletar relatos de outras pessoas também. Da aldeia, dos mais velhos, dos jovens, até crianças também. Então, foi saindo isso e foi bem, muito bem recebido, porque... A partir disso, surgiu muitas coisas, vários temas que, que seriam debatidos é, para fazer trabalhos, pesquisas e, e muita coisa. Eu acho que a Ilda gostaria de falar para ela também, participou disso. Ah, então, é, como é que ela já falou tudo, né? Então, <risos> só vou complementar, né? Foi um projeto que, que a gente resolveu fazer, né? É no Grupo PET então, a gente começou primeiro por, por nós mesmos, né, fazendo os nossos próprios relatos, né, então, é, foi uma experiência que a gente teve, né, dentro do grupo, então, como a gente estava tendo reunião não presenciais quando surge essa doença, né, então, foi um pouco difícil, né, mas, assim, a gente conseguiu, mesmo assim, comunicar, né, pela internet, online, enfim então a gente é, começou né então depois daí a gente começou a, a conversar com os nossos parentes né tanto parentes próximos ou parentes de, das outras etnias então a gente foi publicando na verdade né quem quiser participar né se inscrever seu próprio relato para contar um pouco das, da convivência né com esse surgimento da doença que chegou nas nossas comunidades né então a gente viu que era uma que surgiu só uma né a gente nem sabia que ia ter surgido essa doença né então a gente começou a conversar eles gostaram na verdade né eles começaram a relatar suas próprias né suas vidas como os conviveram com isso como os passaram né? os parentes que perderam, né, que morreram, que chegaram a falecer com esses, os nossos é, mais velhos, na verdade, né. Então, foi uma coisa que é, serviu de muita importância para nós, né. Então foi uma coisa que que eu tô tendo, né, como integrante do PET, né. Então daqui ou depois a gente vai organizar um outro, né falar parente, enfim, o nosso trabalho de pesquisa, né? Que a gente está fazendo dentro, como, é, acadêmico, né? Então, são essas coisas que a gente faz, né? A gente vai fazendo, indo fazendo, né? Então, uma coisa que, que serviu mesmo, né? A gente conseguiu publicar, a gente conseguiu fazer um livro, na verdade, né? que o objetivo de nós é fazer isso, né, dentro do grupo PET. E a gente realizou realmente, né? Então, com todos os outros parentes também, né, os livros já chegou, né? A gente já tem na mão esse livro. Então, e estão publicados, né? Então a gente vê e as pessoas lendo o livro, né, percebendo as situações que passaram nas suas comunidades. É, a vida dos outros parentes, né, então foi algo que, na verdade, que essa doença, ela surgiu, praticamente travou tudo, né, é, prejudicou muitos, né? então, só uma coisa que a gente conviveu com isso, né, então a gente perdeu essa oportunidade de ver, né, de conhecer a realidade de nossos parentes, né? na verdade, e, então é isso. Bom, o, o projeto, né, fala parente, na verdade ele tinha um outro objetivo de conversar sobre lutas, né, lutas diárias que o povo indígena enfrenta com o preconceito, com os enfrentamentos com a questão também do silenciamento cultural, linguístico e tudo mais. É a dificuldade que o povo tem também de, de entrar numa escola é, que não é indígena, no caso, que não está na área indígena. Só que esse projeto, né, desde quando eu entrei para participar também, ele surgiu nesse contexto né, da pandemia que ninguém esperava, mas é, também foi uma oportunidade da gente ver como é que era o pensamento das outras pessoas, como é que elas estavam se adaptando, ou pelo menos como elas estavam é, entendendo aquilo, né, com, o que está acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, qual era o motivo, qual era a saída delas, como é que elas iam ter. Todos os quatro povos daqui e os demais povos também de todos os lugares, no caso do Brasil, eles enfrentaram isso. Também todo mundo enfrentou. Né? Teve pessoas que perderam seus entes queridos, teve gente que mesmo é, perdeu em si muita coisa nós conseguimos também dar visual, é, visibilidade né a dificuldade que a gente enfrentou né porque é, o povo indígena enfrenta várias dificuldades e essa foi uma das maiores né falta de apoio na saúde falta de apoio é, em questão financeira né conseguimos dar visibilidade como é que a gente não tinha um atendimento é, prioritário que a gente não tinha aquela saúde que a gente pensava que tinha que ninguém na verdade estava preparado para isso, né? A gente viu vários casos de que... tipo ser excluído, né? Fomos excluídos às vezes, esqueceram muitas vezes da gente. Mas esse projeto veio mesmo mais para dar visibilidade às dificuldades que o povo indígena tem, né? Que teve, que tem e que por muito tempo ainda vai ter para ver com a questão da saúde, né, que é muito precária para a gente, a questão mesmo é, dos povos em si, tantos que vivem isolados, tantos que ficam mais expostos, né, veio mesmo para dar essa visibilidade a questão, né, a nossa causa, né, o que que a gente passou, né, o que que a gente perdeu, o que que a gente teve que sacrificar para conseguir Tá aqui hoje, né, conversando, falando das nossas experiências, são coisas que a gente teve que se acostumar, né, porque nós tivemos que andar para frente, de engatinhando, talvez se arrastando, né, porque são coisas que a gente tem que se acostumar, porque o mundo ele vai passando e, e isso a gente vai ter que se acostumar de certa forma. E isso foi uma forma da gente ver que a gente não estava preparado e nem vai estar tá preparado porque Basta a gente tá estar de, de cabeça erguida e conseguir seguir, né? Foi isso que deu a, a dificuldade mesmo do nosso povo que a gente enfrentou. Aí também deu muita experiência para a gente, né, como pesquisador. E também que uma forma né? para a gente chegar com o nosso povo, porque diferente de, de uma outra pessoa que chega, faz perguntas, entrevista aquela coisa mais formal. Nós não, a gente conseguiu chegar para o nosso povo, conseguiu conversar uma conversa mais básica, não muito formal, conseguiu entender eles, né? E ao mesmo tempo eles também conseguiram nos entender. Né? Aí facilitou a nossa comunicação com eles. Aí eles conseguiram se abrir para a gente, porque tem uns, é, um, um, um, algumas pessoas que elas não conseguem falar. Né? Assim, ah, não, tá gravando, está com, com gravadorzinho, está com celular, vai gravar, eu não vou falar. Ou então vai me filmar? Não, eu não vou deixar tu me filmar. A partir da conversa a gente conseguia é, contar com isso, conseguia é, convencer eles a mostrar a dificuldade deles naquele momento. Sabe? aí então veio muito para para esse lado, né? Para, mas também veio para nós dar experiência, né? Então, pelo que eu vi, né? Pelo que eu aprendi também nesses dois tempos, foi, foi isso, né? Foi isso que é. Obrigada, obrigada. Então, só para retomar, então, inicialmente, o Fala Aparente tinha outro objetivo, que, que era mais uh, a favor aí da luta indígena, enfim, e essa questão de denúncia também, por parte das coisas que estavam acontecendo, e aí a gente tem aí o contexto da Covid, né, que chegou aqui no Brasil, inicialmente, então, vocês só iam fazer uns relatos entre vocês, certo? Dentro do PET, e querendo ou não, a, a própria comunidade de vocês, das aldeias, entraram em contato com, com esses relatos e eles também quiseram falar sobre. Então, foi uma coisa orgânica, assim, não foi nada mais imposto, né? Vocês chegaram perguntando. Uh, e, então, só para colocar em questão de, de datas, de período, isso foi 2020 ainda, né? Começo da pandemia, quando ainda que eu, eu consegui ler alguns relatos de vocês, bem perto dos primeiros casos, né, que tiveram por aí. Estava no começo. E aí eu vi também que aí vocês publicaram então no Facebook todos esses 100 relatos de maio a agosto. Aí eu queria perguntar então para vocês, como é que foi tanto para vocês é, conseguirem registrar esses relatos, né? Porque alguns relatos algumas pessoas deixaram filmar, outras não, outras eram na conversa, escrita. Então eu queria saber como é que foi para cada um de vocês. É, coletar esses relatos, como é que vocês fizeram? E também, vocês já tinham alguma experiência com essa questão de, de memória, de história oral, de, de entrevista? Ou não? Foi a primeira vez ali que vocês tiveram contato com isso? Como, como foi? Como foram as dificuldades? Ou se foi uma coisa também muito natural, foi uma conversa? Oh, na verdade, para mim, quando eu escrevi o, o primeiro relato, né? Eu não tive essa experiência com entrevistas e tal, assim, de poder chegar na pessoa e começar isso foi bem tranquilo para mim, porque a pessoa que chega né comigo e fala que quer é, também o seu relato publicado, é porque nesse relato né você viu que no Facebook está publicado tanto em português e em outras línguas também que são espanhol, inglês. E é muito interessante que aí... Tipo, do, do meu sogro, né? Que ele tem um relato dele lá também. Tá, ele chegou, mas assim, eu não fui, eu não usei o gravador, assim, o celular, o que eles quiseram, porque, assim, muitos palitos é bem.. É, a gente tem muita dificuldade de poder falar, assim, na, é, uma pessoa gravando, até em vídeo também. Então, o que é que a gente pensa, né? Para a gente é mais é, fácil poder escrever, escrever, falando, o que você está pensando direto. E foi isso que eu usei, né, como eles não querem ser gravados, até a voz, né, o áudio gravado, então, tá, eu falei, escreve, escreve, quer falar, aí que eu vou ajeitar tudinho, o um nome, só vou precisar do teu nome e tal, aí eu deixei eles escrevendo, aí depois digitava no, no, no notebook que eu mandava, assim, quando a internet é, tava boa, né, aí quando aí o sinal tava bem, eu mandava para a para ela ver e colocar também, o... conversar com os outros tradutores, para eles poderem escrever outra língua e a gente ir publicando. E foi assim que o é... método foi isso, entre, entre é que, o meu povo. É que, na realidade, Amanda, Oi. a gente não trabalhou com entrevistas, entendeu? Uhum. Os, os relatos, eles são autobiográficos, né eles são das suas, e eles são muito eles são muito, como você falou, muito, muito orgânicos mesmo. Então, quando, quando a gente publica, na, na, a gente publicou no Facebook, o primeiro relato da Keila, que foi, que foi um dos que tiveram a maior repercussão, tá? Uhum. Se você vir pela, pela métrica do Facebook e tudo, é, foi, um, foi um dos três relatos que mais reper, repercutiu naquele momento, porque é, ainda estava no começo da pandemia, quando a, gente, quando a gente publica o primeiro relato, não tinha nenhum caso de, de Covid é, é, registrado ainda nas aldeias. Tá? Nas aldeias indígenas não tinha nenhum caso de, de contaminação. Então, os primeiros relatos, eles demonstram o medo de que a doença chegue. Uhum. Então, os primeiros relatos, eles são nisso. E aí, depois, a gente tem ali, final de maio, início de junho, no é, mês de junho, é quando a Covid acelera e a gente vai vendo assim, relatos já muito mais complicados, das pessoas falando da doença, é que quando começam a acontecer as primeiras mortes, quando, quando a, a, a, a pandemia ela se alastra nas aldeias e ela vai impactando de forma diferente as aldeias e os povos, entendeu? porque só aqui nessa região a gente tem mais de 50 aldeias. Então, teve, tiveram aldeias muito impactadas e outras nem tanto. E como os relatos, eles vêm de vários pontos ao mesmo tempo, então, às vezes, a gente tinha um relato de, uma, de alguém dizendo olha, na minha aldeia está todo mundo doente. E uhum. no mesmo dia, a gente tinha relato, aqui a gente está tudo bem, a gente está tá conseguindo controlar e tal. E, e também tem uma coisa que é interessante, é que teve algumas pessoas que publicaram dois relatos. Todo pet indígena fez dois relatos, né? é, todo pet fez dois relatos, uhum. e, e, e teve outras pessoas que pediram para fazer um segundo relato. E, em geral, as pessoas que fizeram o segundo relato que não eram do pet, eram pessoas que, no primeiro momento, diziam assim, está tudo tranquilo, e, no segundo momento, diziam assim: perdi meu pai, a, a, as pessoas morreram, está todo mundo morrendo, entendeu? Então, assim, são bem, porque são períodos diferentes, mas períodos muito curtos. Sim. Tem dias, mais né, De publicação. Então, esse período, ele é, ele, ele coincide com o máximo da Covid aqui no meu posto. E essas publicações seladas que vocês conseguiam? É, foi tudo simultâneo, né? Então, vocês conseguiam já os relatos e já postavam. Que foi... Vocês é. comentaram que daqui ela teve uma, uma grande... grande vida. Vida. A gente publica... Inclusive, a gente publica na, na página a data... Tem, tem duas datas. Tem a data uhum. da publicação no Facebook e tem na a data, data do relato. E às vezes, e às vezes, o rel... em geral a gente levava de três a cinco dias entre uhum. receber e publicar. Mas existem alguns relatos que tem um delay maior, porque eram relatos que as pessoas fizeram, mas não conseguiram enviar porque não tinham internet, não tinha como. Uhum. Então eles já chegam nas nossas mãos depois. Uhum. E, a, e às vezes você tem, por exemplo, uma sequência das mesmas, da mesma aldeia. É porque esses relatos, eles estavam, eles estavam tentando enviar. E um dia consegue, a gente recebe vários no mesmo dia. Então, vai acontecendo algumas coisas. E a gente mantém a data, da data de recebimento do relato. Então, a gente certo. vai sempre pontuando um o dia que a gente recebeu. Certo. E, e a questão que vocês comentaram também... Queria que vocês falassem um pouquinho mais do, do alcance... Uh, do post da Keila e a questão de, das traduções, né? que eles estavam traduzidos em francês, espanhol, inglês. Uh, como é que foi isso? Vocês esperavam tipo, esse alcance quando vocês publicaram? Ou, ou não? Foi mais uma surpresa? E como vocês fizeram para os próximos relatos? Vocês foi começaram a traduzir desde aí? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A, o primeiro relato, um relato que é o da Keila, né? Então, ele realmente teve uma coisa surpreendente, porque, assim, a gente tinha criado a página no Facebook do PET estava com pouco tempo. Então, nós tínhamos poucos seguidores e, e poucas publicações de trabalhos é, que os meninos tinham feito, de apresentação, assim, tem bem poucas publicações antes da, de começar os relatos, porque... Uhum. A gente criou, criou a página e logo assim começou a pandemia. Então, então não, não era esse o objetivo. Era mesmo na página mostrar os trabalhos do pet. E aí Sim. a gente publica o primeiro relato na página e esse relato é, ele vai ter uma repercussão assim, tipo uma, em métrica. Nós chegamos num determinado num, num, num determinado momento. A ter uma métrica de 100 mil visualizações, assim, uma coisa muito alta para um Nossa. grupo que, que não tem, que, com poucos seguidores e tudo, porque foi compartilhado Nossa. muitas vezes. E o primeiro relato, ele não é traduzido, ele foi publicado só em português. Nossa. Ele foi publicado só em português e foi, e foi compartilhamentos orgânicos mesmo. Foi assim, uma coisa é complicada. É Complicar não, uma coisa. É, é, orgânicas, pessoas foram compartilhando. E a gente está numa fronteira, a gente está na fronteira com a Guiana francesa. Uhum. A, gente, a gente publicou em seis relatos, só em português, e aí começaram a vir a, é, pessoas dizendo poxa, vocês podiam publicar em francês. Por quê? Porque existem muitos indígenas. Os povos daqui, por exemplo, todos que o da Keila dos dois lados da... Da fronteira. E eles estavam acompanhando o relato para saber como é estava a situação daqui, dos países que estavam no Brasil. Então eles mais de novo com essas coisas, entendeu? Então os relatos eram mais ou menos uma situação diária. Noticiário diário, de como é que está a pandemia aqui, como é que está a tratando de de falado por eles. Então isso foi é uma repercussão maior. E, e aí foi quando. É, Começaram a perguntar, por você que vocês não publicam em francês? Aí a gente falou que não tem ninguém que vai fazer francês. Aí foi uma pessoa que trabalha no WhatsApp que deu a ideia. Aí, então, se a gente conseguir uma, um pessoal para traduzir é, em francês, pode ser? Aí a gente tá, ok. Aí essa pessoa cons conseguiu não só em francês, em francês, inglês e espanhol. Porque, porque tinham estudantes intercambistas, Tá? Todo, é, a maior parte deles são, não são brasileiros, e eles estavam fazendo intercâmbio na universidade, e eles se voluntariaram para fazer as traduções. E aí, depois, eles vão lá, traduzem os primeiros relatos, e a gente traduziu todos. Mas foi também é, um trabalho voluntário que eles fizeram na pandemia. Nossa, muito legal. Muito legal. É... Vocês têm mais alguma coisa para falar? Desculpa. Sobre, sobre isso, sobre as postagens. Ah, eu ia comentar, porque o um, um relato do meu sogro que é, está lá, o Ailton Batista, é, o relato ele já estava, é, no momento que ele estava é, descrevendo que a gente já estava com Covid na nossa casa, né? lá, todo mundo lá, filha dele, neto dele, e foi exatamente que a, a, a, a professora está falando, porque... É, os parentes lá do outro lado, da Guiana, né? porque tem alguns que moram lá perto da... É, tem uns, é, umas vilas lá perto de, de Caena. Aí... Eles foram mandando mensagem, porque é, no relato do YouTube ele ia assim todo, né? Como é que a gente estava se cuidando de casa, fazendo mensagem, contando de, é, de respeito que a gente usava, porque era uma fonte que a gente achava a gente achou para poder ajudar outra pessoa que está longe, né? Que está fora da aldeia, que não conseguiu voltar tá para aldeia alguma forma para ajudar aquela pessoa que está longe. Aí eles mandaram mensagem, nossa, que legal, porque ele estava em francês, né? Eles conseguiram falaram que quer chegou também, comentaram que até chegou pessoas lá, lá, lá, lá do outro lado, lá, é, que não eram indígenas, foram procurar eles para poder saber mais dessas receitas de, casa, de casa. E, então... E <risos> foi muito bom, eles dão muitas vezes lá. E foi só depois também do, do, meu, do meu primeiro relato que o dele foi mais um pouco adiante, porque eu não estou lembrando muito, mas teve um relato que eu estava falando, é, é, que, o meu, eu acho que era o fio do, do, do meu esposo, que ele veio, veio, também primeiro a falar querer, é, colocar o relato dele, mas simplesmente não foi publicado. Aí eu fui né, sempre analisou o relato do. do que lá nas aldeias deles, é, fazendo o seu, o, a coração também relato de, de parentes deles de lá, e uma, a professora falou, isso foi veio aqui caminhando assim aos poucos, né, de é, começo que a corrida não estava na aldeia o que ninguém já estava e o remédio que era gente usar, a gente usar como estava acontecendo e assim foi acontecendo. Uhum. Uh, agora uma outra pergunta, fugindo um pouquinho do, da coleta, enfim, mas daqui a pouco a gente já volta para falar dela de novo. Queria falar um pouquinho sobre uma questão de, de infraestrutura. Vocês estavam falando aí da questão de, de bolsas, enfim. Uh, o projeto ele é financiado de alguma forma ou, ou não? Ou o, o pet indígena tem algum financiamento da universidade ou foi tudo feito... De forma... O PET indígena é um programa de educação tutorial que existe no Brasil, o PET, é, que é Programa de Educação Tutorial, ele, ele é um programa do governo, do MEC, que existe no Brasil há mais de 40 anos, em diversas universidades. O PET indígena, aqui, ele, tem, ele foi implementado em 2010, Tá? E a composição uhum. do PET atual, ela muda em 2019. Então, assim, os alunos do PET, eles recebem uma bolsa de 400 reais para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, tá? Para fomentar uhum. atividades que eles desenvolvem na, no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Então, isso, ele, isso é o que eles recebem. Afora isso, nós não tivemos nenhum tipo de financiamento, nem apoio é, durante a, a execução de, da, dos relatos, da atividade. Nós né? nunca recebemos nenhum centavo a mais do que isso da universidade. Então, é, é. só esse recurso de, de bolsas que eles recebem. Uhum. Que, que não tem a ver diretamente né, com o projeto em si. Então, não, o projeto não tem nada em si. é. Não, não tem nada a ver. Inclusive, a publicação do livro, ela não é financiada pela universidade. Uhum. Ela foi financiada por uma ONG que, que gostou da proposta e tudo e se interessou em fazer a publicação. Então, não teve nenhum outro tipo de aporte da universidade. Só está só tá o nome da universidade, uhum. mas o aporte financeiro não vem dela, não. Certo. Uh, então, vou aproveitar já para emendar na pergunta. Eu queria saber como é que foi esse processo, então. Vamos lá, vocês começaram uh, os relatos entre vocês do PET, aí acabou aumentando isso para dentro de cada uma das aldeias, e foi para o Facebook, os posts tiveram certa repercussão, né? vocês conseguiram ter relatos aí. E quando, como é que teve, então, ah, esse momento de ah, a gente postou, vamos fazer um livro, vamos publicar um livro? Como é que surgiu essa ideia? E, e como foi esse processo né, de pegar todos esses relatos que vocês conseguiram, e transformar isso num livro e também conseguir autorização né, de todo mundo para publicar o livro, para postar no Facebook. Eu queria foi... que vocês falassem um pouco disso. Na realidade, na realidade, o livro já foi... Quando a gente estava publicando... É. A gente não começou a publicar os relatos achando que ia publicar um livro. Hum. Não gente... A gente pensou de outra maneira. É, né? A gente <risos> tinha uma proposta antes do, da pandemia, que a gente ia organizar um livro, mas era uma coisa completamente diferente. E a gente começa a publicar os relatos e, assim, é, as pessoas ficavam dizendo, olha, isso aqui... Vocês têm que... isso aqui vai, ter... vai dar um livro, isso aqui tem uma... é muito bom, não é? Uma... a coletânea dos relatos era muito boa, só que nós não tínhamos uhum. recurso para isso, entendeu? Ficou aquela, aquela questão de... de publicação, que era uma possibilidade, mas não havia recursos. E quando a gente termina de fazer a publicação, que nós encerramos em 100 dias, porque, sinceramente, estávamos todos esgotados também, de toda... Uma... Sim. De tanta pressão, era muita, era muita energia que a gente recebia diariamente, porque uhum. nem todos os relatos eles foram publicados. Existiam pessoas que mandavam depoimentos em áudio, elas queriam desabafar, elas não queriam que fossem publicados. Então, tem, uhum. tem algumas coisas assim, entendeu de pessoas que mandaram os relatos, mas me disseram: Eu quero falar, mas eu não quero que publique. E não foram uhum. publicados. Então, tem, alguma, tem, tem essas situações também. É, e aí ela, a gente depois que terminou a gente a, a gente foi contactado né uma conversa uma coisa também muito natural com uma ONG então e até que já atua aqui na região uhum. e que tinha um recurso e que disse olha a gente pode publicar por aqui e foi assim e nós observamos a estrutura mantivemos a mesma ordem é, que estava na internet, só fizemos, às vezes, as fotografias que foram publicadas na internet, as, a mesma ordem, e a gente só colocou títulos, porque não, não existiam títulos na, na publicação original. Uhum. Então, nós só criamos o título, a partir do texto, e já fizemos isso. Não, não teve uma autorização formal para a publicação, tá? Não foram coletadas sem autorizações, não teve isso. isso. Não teve isso, mas também não teve, não teve ninguém que não quisesse que fosse publicada. Então... Uh, sobre essa questão do... Vocês, então, tem... onde a gente consegue, vamos supor... Uh, se a gente quiser fazer uma pesquisa sobre esses relatos, a gente pode consultar o livro, certo? Que a gente vai encontrar lá é, todos os relatos do livro. E também nas redes sociais a gente consegue encontrar tudo isso. É, mas para além disso, vocês têm, vocês têm algum outro lugar onde esses, esses relatos estão armazenados? Ou não? A gente tem então o livro e as redes sociais. Somente esses dois lugares e o meu computador. <risos> então tá salvo tudo no seu computador. Todos os uhum. relatos. Certo? <risos> isso. Uh, em algum momento vocês pensaram a respeito sobre isso, sobre essa questão do arquivamento desses relatos ou não? não, vai, Nenhum, não... Momento. Nenhum momento. <risos> Nenhum momento. Não, tranquilo. Que isso a gente também percebe em muitas outras, outras entrevistas que eu fiz com outros projetos, outros grupos que as coisas vão acontecendo, né? E também é sempre assim, é sempre na correria, querendo ou não. E aí, só depois, a gente para e pensa que a gente também está tá estudando e está pensando possibilidades de conseguir armazenar todos esses relatos que a gente conseguiu uh, dentro de, de algum arquivamento digital que as pessoas possam ter acesso, né? Fácil. É, é, assim, sabe, Amanda? Para a gente, por exemplo, tem alguns relatos que foram recebidos em áudio. Uhum. E, e esses relatos recebidos em áudio não é, assim, um relato contínuo de um áudio. É 15, 15 áudios de WhatsApp de 30 segundos, 1 um minuto e meio, 2 minutos. É assim que funciona, tá? Não pensa numa coisa. Não, sim, sim. É, então... e, e, e, assim, e tem, muito, tem muitos áudios que se você for escutar os áudios, assim, que as pessoas não, porque quando nós, quando, quando o, o depoimento ele era muito impactante, é, a gente, a gente colocava ele, os depoimentos mais impactantes foram feitos em áudio. Uhum. E, e geralmente as pessoas estavam muito desesperadas, elas estavam chorando, entendeu? Tem uma carga emocional muito grande. Sim. Tem um depoimento que foi do Elson ele, que ele relata a morte da mãe dele que ele mandou assim, eram uns 12 áudios. E foi eu que transcrevi, eu quase não consigo transcrever, uhum. entendeu? Então, assim, a uhum. carga emocional do áudio é muito grande. E aí, a gente não sabe. Isso, para mim, precisaria ter autorização, tipo. Uhum. Eu não poderia disponibilizar um áudio daquele, daquele no momento daquele de, de emoção dele, de, sabe? Aquele, a, aquele é um tipo de áudio que dificilmente alguém autorizaria para ficar no aceito. É uma mas... coisa muito complicada, entendeu? Quem vê o texto já vê uma, uma carga emocional muito grande, mas o áudio é muito maior. Então, uhum. é, teve até na hora da publicação do livro, que perguntaram, ah, vocês poderiam é, também fornecerem e fazerem algo um book. Aí eu falei, não. Nós não tivemos, todo mundo aceita a, a questão do texto. Mas os áudios... A gente, eles não, quer, não iam querer mostrar os áudios que eles enviaram. Os áudios são complicados, uhum. entendeu? Os áudios são difíceis. Então, não, com certeza. Difícil, não. Era um momento de vulnerabilidade, né? As pessoas desabafando. É, acho que é bem diferente do, da questão do texto, né? Textual, enfim. Hum, eu queria que vocês comentassem mais, é, porque eu achei muito interessante, eu não consegui ler todos os relatos, né, eu consegui ler uma parte, eu li ali mais o, a apresentação do trabalho, uh, que fala bastante sobre a questão da, da própria medicina tradicional uh, e como que as aldeias estavam lidando com o começo da Covid, e, e também sobre histórias anteriores de isolamento, enfim, e aí isso me chamou muita atenção, e aí eu queria saber se, ca, se cada um de vocês tem algum relato que vocês leram ou que, né, passou por vocês, que, que vocês gostaram, que chamou mais a atenção de vocês, algum específico, que vocês acham que seja importante, que tem uma carga de, de importância aí, tanto no que eles estão passando, né? Quanto na questão também, vocês também falam no, no começo do livro, a questão da própria visibilidade, né? Que você comentou, que, que o livro traz. Então, também uma carga de denúncia, querendo ou não, né? Dessa, dessa falta de assistência dentro das aldeias com tudo que estava acontecendo. Uh, então, eu queria saber se tem, tem algum relato específico que vocês queiram comentar, uh, ou o relato de vocês, enfim. É, pois é, né, como a senhora falou, né? E eu, assim, eu não li todos os relatos, né? Mas, enfim, eu li alguns, e achei muito importante nessa, nessa... que eles colocaram nos relatos com relação às ervas medicinais, né? Qual remédio ou chá que serviria para combater essa doença, né? Para melhorar, para se é, sentir aliviado, né? Que era uma gripe muito forte, né? Então, te, teve alguns que colocaram, né? Os é, um tipos de... nos um relatos deles, né? A folha, o é, tipo de... Como que ele usa, né? Então, e lá na minha aldeia, né? Quando chegou essa, essa doença, né? Então, o que, que a gente usava para tomar? Tipo de chá, né? A gente pegava é, limão, né? Conhece limão? E, e folha, é, folha de jambu, né? Uhum. E alho. Né? E a gente fazia um chá lá para tomar, né? Então, e, inclusive, é, tem alguns relatos que são de pessoas indígenas, né? Que trabalham na saúde, né? Então, é, enfermeiros, técnicos, enfim. Então, eles, eles estavam na frente nessa combate, né? Então, dentro da, da, da comunidade, né? Sempre eles é, falavam, né? É, utilizem é, chá, ervas, de, ervas medicinais para vocês tomarem, né? Porque, geralmente, é, quando chegou essa Covid, né? Quando entrou, chegando nas aldeias, não tinha apoio nenhum com relação à saúde, né? Então, principalmente medicamento, era tão difícil, né? Então, foi um, uma coisa que a gente teve muita dificuldade. Então, para a gente não... É, ter tanto com relação a é, ter remédio, né, sem ser da farmácia, então a gente utilizou ervas medicinais que a gente conhece, né. E quando, é, lá na aldeia Cumarumã, é uma outra comunidade, né, maior do que a minha, então, eles chegaram com tipo, eles fizeram tipo xarope, né, é um tipo de ervas que eles fizeram e começaram a... É, publicar, na verdade, entre nós mesmos, né? Eu falo assim. Então, aí é, chegou para nós, né? A gente começou a utilizar, só que era muito ruim, né? E a gente começou a tomar as crianças, né? Nós mesmos. Que eu, na verdade, quando eu... Na minha casa, né? Onde eu moro, quem piorou mais ainda foi o, o, o meu pai e meu marido, né? Então, era só um remédio que a gente já tinha... É, é, é, conhecido, né, então eu comecei a utilizar para eles, fazer para eles, né, para eles tomarem, em vez de correr no hospital, de correr em outros, outros remédios que não tinha, né, então, e foi isso que aconteceu, né, no meu relato que eu escrevi, não apenas assim, eu não utilizei muitas coisas com relação ao remédio, né, coloquei, mas eu coloquei alguns, então, foi esses remédios que foram muito importantes para nós mesmos, né, utilizar, né, que eu penso assim, e foi uma coisa que prejudicou bastante, mas, mesmo assim, a gente, por ser indígena, né, a gente, tá bem que a gente tem um saber muito importante, né, de saber utilizar os remédios, as ervas, as plantas, enfim. É, assim, quando eu vi os relatos também, depois que a Covid já chegou, eu percebi muita coisa que é, a, a gente voltou né, a poder recorrer aos mais velhos, de saber as receitas assim, é, das ervas, né? De poder uhum. ver o que era preciso. Porque até, como a Yilda falou, até na minha casa, assim, é, os meus pais, a minha mãe, eles não tinham muito.. É, não ficavam fazendo chás direto, tirando folhas. assim mas assim depois que é, as pessoas estavam é, orientando, né, é, falando, olha tem essa folha aqui que é bom, que tem esse tipo de formato, é dessa cor, é muito amarga, então eles foram, é compartilhando e a pessoa é, e os vizinhos vai ajudando o outro, né? É, a casa fica muito perto e aí a gente ia compartilhando. Porque tem um relato do eu não sei o nome, mas eu não sei se é o Dalson Dalto mas, assim, que ele falou que a gente tinha... Na verdade, a gente tem muito medo de poder sair da aldeia e vir aqui no, no, na cidade, né? De poder ficar. É, a gente tinha medo de ser deixado no hospital e não poder... Porque era assim, né? Quando a pessoa que era que estava com sintomas, quando ia para o hospital, ficava lá e não deixava o familiar chegar perto, porque hum. tinha que manter de longe. Então. E esse medo que a gente tinha, então... Bom, a, a, o, a o chá, a erva medicinal serviu como a gente poder se tratar dentro da aldeia mesmo, de não correr o risco de sair, porque era, assim, o um comentário, né? Tanto que eu vi nesse relato é, dele também estava tendo esses comentários na minha aldeia, porque eles acreditavam que a ah, se a gente for para o Iapoque e para o hospital, a gente ia ser deixado lá, porque não iam levar chá todo o tempo para você, não iam perguntar... É, que tava com dor de cabeça, assim, iam fazer algum banho para poder te ajudar. E como estava tendo é, é, os sintomas assim, que dava na pessoa, que era muito grave, a pessoa perdia o ar, ficava é, uhum. colocava um, sei, um negócio para oxigênio, que eles falam para a pessoa, e a gente tinha muito medo disso. Porque uhum. o que, é que era resolvido na aldeia? Se tiver isso, a, a vizinha vai né, a, com a mãe da pessoa... E faz uma mistura de óleos, essas coisas, esquenta para poder passar na pessoa, para poder esquentar o corpo dela e ter um cuidado com ela, para ela não poder sair pegar muito sereno quando tiver à tarde. E, uhum. e se for na, é, no hospital, é, por mais que é, alguns quartos não tenham central, ar-condicionado, mas alguns devem ter, eles colocam lá e pioram um, que a gente estava acreditando nisso, né? Se a pessoa ficar no momento, é, naquele ambiente muito gelado, piora os sintomas. Então, então, a gente preferiu manter. E quando o, o, é, o caso era mais grave, e a pessoa estava muito mal mesmo, só foi um que eu é, quando já estava aqui no Iapoque, de um jovem lá, ele não fez o relato dele, mas eu, eu vi é, informações sobre ele, que ele teve, tiveram que é, transferir da aldeia para poder trazer ele para cá, para o e depois para Macapá, mas fora disso, ninguém mais queria vir para um, o hospital daqui da cidade. Então, foi essa é, que eu vi que a, o conhecimento tradicional com chás, das ervas medicinais, veio em massa, na verdade, todo mundo estava é, querendo saber, procurando saber o que qual era usado, as coisas, como a Ilda falou, da receita. Até no relato do meu sogro, que ele fala que a gente está tomando direto, mesmo sem ter os sintomas, a minha sogra fazia é, uma panela cheia, assim, até, até a noite já estava tudo acabado, porque todo mundo vai tomando cada copo quente ainda para poder deixar o corpo quente, manter ele quente para não esfriar, porque se a pessoa esfriar o corpo, e aí mesmo que ela piora. Então, essa. É... Quando a doença veio, então, meio que trouxe essa revitalização do nosso conhecimento. A gente deu a importância, né? O que a gente já tinha, como a Ilda falou. A gente começou a procurar os mais velhos, que já têm esse saber tradicional que já era transmitido várias vezes, em elas doenças que eles passaram né? antigamente. Então, voltou de novo. A gente deu, começou a procurar, procurar saber, mais. E foi isso que eu vi nos relatos tanto dos pessoal da minha aldeia como dos outros povos. Bom, nos relatos, é, na verdade, não teve aquele relato específico só para falar mesmo sobre os remédios. Todos eles têm uma parte lá que fala sobre a medicina tradicional, né? Porque nós, do povo caripuna, a gente sempre recorreu às antigas. No caso dos nossos sábios, Sempre tiveram uma solução para qualquer problema, né? Mas é, a doença foi chegou nova, né? Então, eles não tinham esse conhecimento, Sim. né? Aí, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que adaptar esse conhecimento deles para os sintomas que a, a doença tinha, era só o que eles podiam fazer, uhum. né? Então, a gente recorreu à medicina tradicional sabendo que não tinha remédio é, da farmácia que ia combater aquela doença, ou pelo menos aqueles sintomas, ou para amenizar, né? Não tinha. Então, eles fizeram remédio, né? Inclusive, minha mãe fez remédio. Só que muitos desses casos aí, é, muitos, a gente, muitos antigos, eles fizeram remédio, mas não foi o suficiente. Né? Inclusive, a, a minha madrinha, né, na, no auge do, da, da pandemia, a minha madrinha pegou o Covid, ela ficou muito ruim e ela acabou falecendo. Né? aí Só que hum, para nós, os filhos dela, né, eles pegaram também. Só que foi ela. Ela quis, ela como uma uma sábia, uma mais antiga, ela quis fazer mais para os filhos dela para deixar eles protegidos do que mesmo para ela, né? Aí acabou que teve essa enrolação toda e ela acabou falecendo. Só que os antigos eles têm um conhecimento muito amplo, né, de de, de remédios é, naturais, né, da medicina tradicional, onde que em todos os relatos de todos os quatro povos falam a ah, recorrer os nossos antigos para medicina tradicional. Né, para o colo da nossa mãe, né, para aquele conforto, né, para aquela segurança, né. foi essa, é, esse recorrer que acabou levando é, a doença também para dentro das aldeias, porque o povo estava aqui, a doença pegar a doença, ela era, ela é perigosa, né, e acabaram levando é, sem saber. E quando chegou lá e um, casos casas é, acabaram se multiplicando rapidamente. Aí foi isso que aconteceu. Nos relatos, eles não têm uma, uma parte específica para dizer, ah, não, a medicina tradicional só entrou nessa área. Não. Antes mesmo da doença chegar é, aqui no Amapá, em, em, em si, os nossos antigos já faziam tanto para eles quanto para nós. Já faziam remédio para nossa imunidade aumentar, né? para a gente ser mais uhum. forte contra o vírus, mesmo não sabendo o que vinha. Né? eles começaram a fazer os remédios e tal. Quando chegou aqui no Iapoc, né primeiro chegou na Guiana Francesa, depois passou para o aí a gente não teve como defesa. O povo do Iapoque e nossos parentes começaram a voltar para as aldeias. Aí isso que acabou levando. né Porque, claro que a pessoa vai se refugiar para o lado dos seus familiares, para lado dos estádios, dos, dos né? para ver se acha uma solução para esse problema ou pelo menos para ver se ameniza aquele problema, pra, pra, porque a gente ouvia todos os dias as notícias. Morreu tantas pessoas, e tantas pessoas estão contaminadas, já tem no Brasil, a saúde não sabe tá, o que faz com esses casos, com essa doença nova, está procurando uma solução, a mesma coisa. Os cientistas procuravam a solução para todo mundo, e o povo indígena também, os antigos procuravam a solução para nós, para proteger nós mesmos, né? Então, foi isso que aconteceu. Em cada, é, cada relato, conta um pouco sobre essa medicina tradicional, porque é, é, tem as diferenças do povo caripuna do conhecimento dos antigos do povo caripuna do povo da Guimarães, do povo palipú. E, nisso, eles iam se conversando, o que o povo é, palipú soubesse, ele compartilhava com o povo caripú, tá, e isso foi uma troca de conhecimento, que fez com que a gente é... é suportar é, super né? esse momento aí de né? se dar para poder viver. É, obrigada. Uh, então, ó, já, já encaminhando um pouquinho mais para o final, eu ia perguntar ainda sobre os relatos. Vocês conseguiram observar alguma... Uh, como eu posso dizer? Primeiro, se teve alguma... Algum, algo majoritário dentro do selatos. Então, por exemplo, a gente percebeu que, o que a gente estava lendo, que a, a medicina tradicional sempre aparecia, de certa forma, dentro dos relatos, mesmo que indiretamente, né? Então, ninguém chegou e perguntou assim, ah, como é que funcionava. Não, Todas os celatos que a gente encontra, a gente encontra alguma coisa ou outra sobre. Então, eu queria saber se teve, por exemplo, é, grande parte dos relatos foram de pessoas mais velhas ou foram de crianças homens mulheres vocês perceberam uh, alguma coisa assim uh, ou, ou não foi algo mais heterogêneo todas as pessoas algum participaram mesmo. ou também teve alguma algum povo que teve melhor participação ou, ou não a gente faz alguma, a gente já fez algumas métricas desses relatos uhum. então por exemplo, é, nós tivemos maior participação de mulheres, maior número de relatos são de mulheres. A gente teve... e, e as pessoas que relataram, maior número de relatos está ali entre os 20 e os 35 anos. Uhum. É, eu, nós só tivemos duas crianças né, que fizeram relatos com a autorização dos pais e tal. Uhum. Então, nós temos duas crianças. A maior parte desses relatos são de aldeias do Oiapoque, porque a gente está tá nessa localidade, né? A maior parte uhum. da situação está aqui para esse lado. É, deixa eu ver qual, qual foi a pergunta. As temáticas. O, o PET indígena, depois da pandemia, ele já, já apresentou vários trabalhos acadêmicos fazendo essa análise sobre os temas recorrentes no relato. Então, a gente vai citar alguns de cabeça que têm sido objeto. Uhum. É, a gente a gente coloca, por exemplo, os primeiros relatos, um tema que é muito... O, o da medicina tradicional, eu acho que é o maior, é o que é o mais comum. Uhum. Mas os primeiros relatos, eles falam da fuga das cidades. Então, ao início uhum. da pandemia... Que todo mundo está retornando para as aldeias Então os primeiros relatos eles vão falando isso Da funda das cidades é, A gente tem a questão Sobre um outro, Uma coisa que aparece muito São as medidas Próprias Para prevenção Da, da Covid Para evitar que ela se espalhe Porque aqui houve várias medidas Que os povos indígenas é, tiveram que tomar Como o fechamento Das aldeias Aí você teve um momento em que, mesmo que você fosse indígena, você não podia mais retornar para as aldeias, entendeu? Então, assim, tem um momento, isso foi uma coisa que foi adotada não só aqui no Iapoco, mas em vários outros territórios. Então, uhum. tem uma hora que eles fecham a terra, as terras indígenas e dizem: não, você não pode mais entrar, porque agora é muito perigoso fazer a contaminação para dentro. Então, o fechamento das aldeias, o protagonismo feminino. Que você, você vai observando, as mulheres são as cuidadoras, elas são, elas são as que cuidam, elas são as que vão é, colocar o, o remédio, elas são as que se expõem. Então, protagonismo feminino muito grande nessa pandemia. Vamos lembrando aí, minha. Tem vários. Tem vários. Agora eu esqueci. a não esquecer. Da saúde, eu tava... uhum. medidas próprias de. Ah, acabei, hein... <risos> ah, tá, eu, acabei de dar um branco, bora, Diogo. Ah. <risos> acabei de dar um branco. Ah, uma, uma coisa que, que é, vários falam, que também é bem importante para se entender, é, é como o, a dependência. A, de, a dependência das aldeias de determinados produtos que não são produzidos, porque tem uma hora que começa a acabar a, a comida. É, produtos industrializados né, dentro da aldeia. Isso é uma coisa também que é recorrente, essa questão é, é, da falta de alguns produtos, tipo de leite. As crianças estão acostumadas a tomar leite, então não tem... Não tem, não tem é, Pasto, não tem não tem criação de boi dentro uhum. das terras indígenas aqui então acaba o leite então isso é uma coisa ah, principalmente a desassistência das comunidades indígenas eu acho que isso é uma, uhum. uma coisa muito recorrente tá essa parte de desassistência e, e uma, uma questão interessante que é que, que é, dá para ver até no segundo relato da Priscila é que teve um momento aqui em que o poder público começa a dizer, não, tá tudo bem nas comunidades indígenas, os indígenas reclamando, dizendo que não tinha assistência não tinha remédio, e, e o poder público dizendo, não, isso não é verdade, isso não é. Na hora que eles diziam isso, o movimento indígena daqui começou a usar os relatos. Então, quando eles estavam nas audiências com o Ministério Público, que eles diziam... Que eles diziam, ah, está tá tudo ok nas comunidades, eles pegavam os relatos que a gente estava publicando na internet diários e liam, e diziam, olha como tal odeia tal, olha como tal odeia tal, entendeu? Então, assim, os relatos do PET é, serviram como prova para ações dentro do Ministério Público também. Isso foi uma coisa, uma repercussão bem bacana dos relatos, e foram esses testemunhos que foram serviram de argumento para o movimento indígena para mostrar a desassistência das aldeias. Então, isso também é uma, uma questão que é bem importante ser colocada. Porque era um discurso oficial de que estava tudo bem, uhum. e aí os relatos em primeira pessoa, de várias pessoas, ao mesmo tempo de várias aldeias, dizendo não está. Uhum. Então, isso foi bem legal. Sim, importantíssimo né? para agora e para o futuro também. Ah, então, acho que a gente já está já finalizando aqui também, para não tomar muito tempo de vocês, né? Já dando uma hora aqui de entrevista. Eu queria perguntar mais para vocês, então, é, o que, que vocês uh, concluíram do projeto, resultado, se é, deu para perceber que não, não foi, o projeto não foi criado né? logo de início com o objetivo principal, foi uma coisa que foi caminhando, Uh, mas o que, que vocês uh, tanto aprenderam, como qual, qual, qual a importância né, desse projeto em si, para além de tudo aí que já foi dito, né? Uh, e quais são as expectativas futuras que vocês têm, se vocês vão lançar um novo livro, vocês vão pegar mais relatos agora, porque, infelizmente, a pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente já está em outra fase, muito diferente dessa inicial, né? A gente já tem vacinação, enfim. Mas ainda, querendo ou não, a gente ainda consegue relatos e as ainda, ainda não está tudo bem. né Então, acho que é mais isso. Queria saber como é que foi para vocês participar do projeto, o que vocês acharam, a importância dele, e quais são as expectativas para o futuro, se vocês têm novos planos nesse sentido. Bom, questão de experiência né a gente pôde ver que como foi um, um projeto praticamente feito, assim, eu não digo em cima da hora, mas eu digo assim, cada dia era uma novidade, uma novidade que tinha, cada dia uma nova ideia, cada dia um, uma, uma expectativa de criar um, uma coisa bacana. Não esperava que fosse é, ter tanta repercussão ou pelo menos que fosse virar um livro. né A experiência é essa, né que a gente não é não nem sonhava na verdade que poderia ter ser esse projeto que aconteceu né então a gente viu que a gente pode também criar criar é, projetos que ajudem não só o pet indígena não só a universidade mas como o povo indígena em si, que não está dentro da universidade né que a gente pode dar voz pode dar visibilidade às pessoas que estão lá na nossa comunidade pessoas que não tiveram estudo mas que tem a voz, que tem é, o que falar, né? Tipo, não, eu chego aqui, eu me chamo Diogo, eu tenho para falar isso, né? A minha opinião é essa, sobre a saúde, sobre a escola, sobre vários outros lugares, né? E eu tenho a minha própria opinião e eu quero falar essa opinião. Então, a gente conseguiu ver que não é só porque a gente está é, participando aqui de um projeto diferente, que outras pessoas também não podem participar que não é um projeto exclusivo nosso né muitas pessoas podem fazer isso né aí a expectativa é essa né de que a gente tenha que participar tenha a participação aliás de, de todo o nosso povo né para compartilhar o conhecimento para conversas né para entender o que que o próximo quer o que que ele pensa a respeito dessa situação ou das demais situações né a, a forma de conseguir o um relato foi é, difícil, né? mas a gente aprendeu com isso, de que as pessoas é, elas querem tanto o, é, serem ouvidas, como ouvir a gente também. Porque quando a gente fazia o relato, a gente conversava, na verdade a gente não entrevistava ela, a gente chegava, hum. conversava, anotava alguma coisinha ali, anotava uma coisa aqui, a gente não vinha também com perguntas planejadas, a gente chegava e conversava. Ei, Fulano, eu quero falar sobre isso contigo, o que como tu se sente, né? O que que quer me contar, né? Vamos conversar sobre. Isso. Às vezes é, tem pessoas que não, não falam português, né? A gente chegava e aí como é que na, na nossa língua, né? A gente falava uhum. como é que como é que teria para te fazendo. Isso? Aí a gente formou, como diz a, a colega Keila, como uma ponte entre o nosso povo e o público, é, o público, né? Que que visualizou, que curtiu, compartilhou, e tal. Né, que leu o livro, né? então esses são, um, a, a, são pontos que a gente não esperava é, que a gente alcançar, mas que teve uma boa repercussão, que teve um, um, um olhar positivo do que a gente fez, não né? um, foi recebido, é, com um olhar negativo, com críticas é, desconstrutivas, mas sim com aquelas pessoas que chegaram e se juntaram a gente, dizendo não, pode ser feito isso, é uma coisa bacana, vamos fazer, nós apoiamos vocês, enfim, mas foi um, um, tudo uma questão de um pegando na mão do outro e se ajudando, né? no um modo de falar. Uhum. Assim, aí eu pensando assim, porque é, o, a nossa a geração nova que vai vir depois vão ter esse relato escrito, né? E, coisa que, eles, que os nossos antepassados não tiveram a gente ouve né as histórias que eles também enfrentaram doenças desconhecidas uhum. e terminaram é, vários povos foram estilos, até do meu povo também quase mas assim a gente não teve o registro deles falando que eles estavam passando que eles é, enfrentaram né mas uhum. agora não agora eles têm né já tem essa referência agora eu lembro que é, o meu o meu esposo ele é do faz o curso de enfermagem. Aí Eles estavam me falando que... Eles estavam falando sobre fazer o, a conclusão é, de pesquisa né, do TCC deles. Tem alguns alunos que estavam querendo falar sobre a Covid, né, como é que ela chegou no Iapoc. E a primeira referência que eles citaram foi o livro, né, o livro PET. Eu achei tão legal, né, porque a primeira coisa que eles tiveram... O livro, o PET indígena, o Fala Aparente, lá, falando é, da Covid, da chegada até nas aldeias, que foi, e eu achei tão bom porque, é, como eu já disse, né, a, gente não, a gente não sabia como, é, como aconteceu as coisas é, antigamente com os nossos avós, assim, como eles enfrentaram os remédios usados, usaram, mas agora a gente tem. E isso, como o Diogo falou, é, nos deu também novas, é, novas é, possibilidades de a gente fazer novos é, projetos, como a gente tem agora o a gente fala sobre o silenciamento da, uh, das línguas, que o, o nome do projeto é Fala Aparente, Memórias de uma Língua que não pode ser falada, né? É porque é, o, é, a, tem uma integrante do, que era ex do Coupete Indígena, que é a maiara ela tem um relato dela também, ela é do meu povo Palicu, só tá? que ela não fala a língua, a língua paico aqui, que a gente fala na nossa aldeia. Então, ela até iniciou um trabalho que ela apresentou também falando dessa memória que ela tem, de, de que ela é, passou, né, como que ela não falou a língua, dos motivos, assim, porque é, ela um, é, relatou como é que ela estava sofrendo, né, das coisas que ela tinha passado tanto com a, a, familiar, a o pessoal familiar dela, da mãe, que sabia falar a língua, mas que não pôde falar porque... Não pôde ensinar ela porque o marido, que era não indígena, não deixava uhum. ela poder falar. Então, a gente meio que... A, gente... a gente sabe que tem vários... Que não... E muitas vezes eles são alvos assim, de... De... de pressão, de preconceito, tanto por nós indígenas e também por não indígenas, né? Imagina ter a opressão dos não indígenas e depois até do próprio povo também. Então o que é que a gente pensou, né? Como o, o, a, a, a, o trabalho do relato foi muito bem feito, né? Foi muito bem aceito também. Uhum. Então a gente pensou em fazer a mesma coisa com o livro da, das memórias, né? Das memórias, das, das, do silenciamento. Então a gente foi é, debatendo agora novas, é, novas estratégias da gente poder poder coletar os relatos das pessoas assim, que vai ser é, aos poucos também, não vai ser que nem <risos> que nem do, do Covid, né? Não vai ser um o mundo. Ser... Um... <risos> Porque a gente vai deixando fluir, né? Porque a pessoa vai poder falar, e tanto para mostrar também pro, pro até para nós indígenas e para o é, não indígena, o porquê dessa pessoa que não, não fala a sua língua, e muitas vezes a gente culpa ela, né? Uhum. É, perguntando, primeira coisa que a pessoa fala que é indígena, a gente pergunta, fala a sua língua, então, é a pergunta mais frequente que eles é, sofrem, né, e a gente dá esse espaço para eles, agora, focar nessas, nessas indígenas que não falam a sua uhum. língua e ouvir uhum. o que eles têm para falar, porque já é, deu da gente sempre culpar ele, a gente tem que dar a fala para ele agora. Então, é... A minha experiência, né, dentro do trabalho, com os colegas assim né, como integrante do SET, está então, sendo muito importante para mim, né? Com relação a esse fala aparente né, que, que o COVID-19, então trouxe para mim, né, os colegas, eu creio, a importância e a valorização de nós próprios indígenas, né? E tanto dos outros, né, como os é, de ser próprio autor, né, do, da própria realidade, né, de, de escrever, e então de compartilhar esses momentos que, que passaram, né, durante essa pandemia. Então, é, eu acho assim, eu penso assim, que vai ser muito importante de, de, para ser registrado, né, como um livro, tanto no, no, no, no internet, tanto no Facebook, tanto... e tanto como um livro, né, que vai servir muito, né, sendo está tá servindo muito para nós, né, para nós acadêmicos, durante nossa trajetória dentro da Universidade né. é algo que a gente, é, sendo o próprio pesquisador, né, de, de é, escrever nossos próprios é, culturas, línguas, realidade, né, uhum. mostrar para os outros, né, e ainda nós existimos, né, então, que a gente continua numa luta muito grande, né? a gente vai ter que continuar essa luta. E para a gente continuar essa luta a gente tem que fazer algo que tomar o próprio autor da nossa realidade, né? da nossa convivência. Então, está sendo uma experiência muito importante para mim. Eu, sou, eu entrei na universidade em 2017, e então, o, a minha conclusão já era tempo, né, para terminar mais com essa pandemia, e me dificultou muito, mas eu estou rumiando, né. Então, a minha é, entrada nesse grupo, sendo integrante do Grupo TEC até agora, é uma, é uma conquista muito grande para mim, né, de fazer os projetos, de fazer mais ainda, né, como a colega Sheila já falou do nosso novo projeto, né? Vamos ver Então, são coisas que a gente vê, a gente percebe, né? Que alguns estão indo, né? Mas, no mesmo tempo a gente tem que aproveitar e esconder atrás daqueles que já, já vão, mas, nem mesmo a gente tem que deixar registrado no arquivo ou no livro, né? Distendir. Daqui para frente, com os jovens que vão estar na, na universidade, na nossa comunidade, nos nossos filhos, né? enfim, né? a vida que segue, tanto nossas vidas acadêmicas quanto nossa vida na, na nossa comunidade. Né? De dizer que eu sei que um dia que esses livros vão ser de muito de dentro da comunidade, né? tanto para nós, né? na nossas casas, nos nossos filhos, mostrar para os outros, né? conhecer, né? ver que ainda o nosso assunto é como viveu. Então, era isso. Bom, eu acho que, então, eu queria agradecer vocês pela, pela presença, pela entrevista. Então, agradecer pessoalmente o Diogo, a Hilda, Keila e a Alessandra. Uh, e parabenizar, acho que principalmente pelo projeto, eu gostei muito do projeto de vocês, de verdade, uh, quando eu estava começando a pesquisar, eu achei demais, eu comecei a, a, a ler o, o livro, eu li ele várias vezes, mas infelizmente eu nunca, eu, sabe, eu começava, aí depois eu depois começava de novo, mas acho que até o fim do ano eu consigo ler todos os relatos. <risos> e, além de parabenizar, também uh, desejar aí boa sorte para o próximo projeto de vocês, também eu vi algumas chamadas no Instagram de vocês, eu também achei ele sensacional. Então, quando ficar pronto, também vou querer dar uma conferida lá. Eu agradecendo em meu nome, ao meu orientador, o Tiago, que não, não pode estar aqui na entrevista também, e aos outros pesquisadores do, do Centro de Humanidades Digitais, que